Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o nono ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre tipos de texto, tipologia textual. Os textos descritivo, narrativo, narrativo e dissertativo, o expositivo e o argumentativo. Vamos fazer uma explanação sobre os três tipos de textos. O texto descritivo. O que é o texto descritivo? Ele vai apresentar uma sequência de aspectos na existência da progressão temporal, ele não tem uma progressão temporal, o que é descrito é considerado como simultâneo, ou seja, um enunciado não pode ser considerado anterior ou posterior a outro, então eles sempre são simultâneos, eu não tenho enunciados que pode ser posterior ou anterior, diferente das outras tipologias textuais que nós vamos ver, eles sempre são paralelos, simultâneos um ao outro. Descritivo, mais uma vez. É o tipo de texto em que se relatam as características de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo. Ou seja, já, como o próprio nome fala, é um texto que, vai, que é bastante descritivo, ele vai relatar características de algo, de uma pessoa, pode ser, de um objeto ou de uma situação qualquer. Né? E essas características ela vai ser estabelecida em um determinado lugar em um determinado momento. Eu tenho aqui um exemplo de um texto descritivo. Exemplo 1. Luzes de tons pálidos incidem sobre o cinza dos prédios. Nos bares, bocas cansadas conversam, mastigam e bebem em volta das mesas. Nas ruas, pedestres apressados se atropelam. O trânsito caminha lento e nervoso. Eis São Paulo, às 7 da noite. Nesse exemplo aqui, eu tenho um texto descritivo por quê? Quais são as características que determinam que ele é um texto descritivo? Ou seja, todos os enunciados, eles relatam ocorrências simultâneas, que ocorrem paralelas. Não existe um enunciado que possa ser considerado cronologicamente anterior ao outro. Então, não tem uma cronologia temporal. Então, como eles são paralelos, eles ocorrem simultaneamente. Então, mais uma característica de um texto descritivo. Outra característica, ainda que se falem de ações... Todas elas estão no presente, não indicando, portanto, nenhuma transformação de estado, ou seja, não estou passando também de um tempo para outro tempo. Estão todos no presente, o que indica também uma ação paralela, que está ocorrendo no mesmo tempo. Se invertêssemos a sequência dos enunciados, não correríamos o risco de alterar nenhuma relação cronológica. Por quê? Eles estão no mesmo tempo, né? eles têm ocorre, ocorre simultaneamente né, e, num, num, e caracteriza uma cidade então se eu inverter esses termos eu também não vou ter a ocorre, não vou permitir com que o texto mude nem tempo nem sua nem nem altere sua cronologia tem a cronologia no caso são relatados vários aspectos concretos de um lugar concreto no ponto estático do tempo ou seja eu determino características, no caso aqui da cidade de São Paulo, né? características de pessoas, características do trânsito, todas elas que são referentes a uma cidade, às sete horas. Então, eu dou características, descrevo como é que é a cidade de São Paulo às sete horas da noite, todos os dias. Então, eu tenho aí um texto descritivo né? que me, me traz aspectos concretos de um mesmo lugar, que é São Paulo, né? de um determinado tempo estático, que é o tempo presente no caso do texto. Características do texto descritivo no contexto organizacional. Todo texto descritivo ele vai ser, ele vai ter exatidão, precisão e objetividade. Busca a eficácia da comunicação, porque ele é, quando eu tenho um texto com exatidão, o objetivo de se comunicar é que eu descreva aquele determinado objeto, lugar ou pessoa. E que quem está lendo, compreenda e tenha sensações também, porque quando você lê as características de um texto descritivo, automaticamente você imagina aquilo que eu estou descrevendo. Então, essa é a intenção de um texto descritivo. Que eu descreva e você compreenda com eficácia aquilo que eu estou escrevendo ou falando. Um vocabulário adequado em uma linguagem sóbria. Eu não utilizo... Figuras de linguagem, como a gente vai ver nas outras tipologias textuais, e sim uma linguagem sóbria, uma linguagem mais padrão, uma linguagem mais culta. Deve esclarecer, informar, comunicar ou convencer por meio dos dados e fatos descritos. Quando eu faço um texto descritivo, eu tenho várias finalidades. Eu descrevo, eu quero esclarecer alguma informação para alguém, ou eu quero apenas informar algo, ou comunicar, ou simplesmente eu quero convencer alguém de algo. Então, toda vez que eu faço um texto descritivo, eu tenho esses quatro objetivos. É esclarecer, informar, comunicar ou convencer, né, por meio daquilo que eu descrevo, o meu leitor de algo, né, quem está lendo de algo. No caso aqui, eu vou convencer, no, no caso daquele texto que a gente leu, eu apenas estou informando o meu leitor como que é a cidade de São Paulo, um exemplo de um texto descritivo. Eu tenho aqui, ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD, avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do histórico escolar. A periodicidade máxima com que cada área do conhecimento é avaliada é trienal. ou seja, eu tenho aqui um texto descritivo, não tem uma cronologia eles não têm é o que ele me informa não é simultâneo, não são tempos simultâneos eu tenho aqui um texto descritivo que é informativo né? ele está me informando e me esclarecendo também porque ele é um texto informativo e que esclarece também a quem lê sobre o inad que é um exame nacional de desempenho do estudante. Os estudantes que fazem faculdades realizam o INAD para avaliar a qualidade do curso e a qualidade dos alunos que ingressam ou que estão saindo da faculdade. Então eu tenho aqui um texto descritivo, que é informativo e que é esclarecedor também. E aí eu tenho o texto narrativo. Quais são as características de um texto narrativo? Saindo de um texto descritivo, agora a gente entra no narrativo. A característica... Diferente do descritivo, no texto narrativo eu tenho sequência de fatos ou eventos. Mudança de situação, transformação na história. Eu tenho mudança de estado pela ação de um personagem. Eu posso ter uma cronologia que não é simultânea, eu posso ter um tempo é, também não simultâneo, eu posso falar do passado, depois falar do presente, começar com o passado e depois terminar com o presente. Ele não segue uma cronologia dos fatos, ele não é linear. A personagem pode não aparecer no texto, estando implícita. Eu posso colocar, sim, os personagens. Todo texto narrativo tem personagens, mas ele pode estar implícito no texto, não dizer quem é aquele personagem. É... Os componentes da narrativa. Eu tenho quem, que são os personagens. Eu tenho o que, que são os fatos. Toda narrativa tem personagens, fatos. Eu tenho quando... Toda narrativa tem a época dos acontecimentos, porque ela tem que, se, tem que ter uma cronologia, tem que ter um tempo. Eu tenho onde é o lugar das ocorrências do fa dos fatos. Toda narrativa tem o local, o lugar onde ocorrem os fatos, onde está passando aqueles fatos. Como, o modo como se desenvolveram os acontecimentos. E eu tenho o porquê, a causa dos acontecimentos. Um exemplo da narrativa. E ele, caminhando devagar sob as acácias, sentindo no um sombrio silêncio as pancadas desordenadas no seu coração. Subiu os três degraus da pedra, que lhe pareciam já de uma casa estranha. Ali ficou Melanie com chale na mão, veio dizer-lhe que a senhora estava na sala das tapeçarias. Carlos entrou e correu para ele, arrebatou-lhe as mãos sem poder falar, soluçando, tremendo toda. Tenho aqui um trecho do, do, do livro dos Maias, de essa de Queiroz, e esse texto ele é completamente narrativo, porque eu tenho um tempo onde ocorreu né, no, a a, na ação, a narrativa, eu tenho um local que foi na, na sala das tapeçarias, eu tenho um personagem, no caso Melanie e Carlos, eu tenho aqui, no caso, a gente percebe que tem uma, um narrador que é fundamental para uma narrativa, é aquele que vai contar a história, e nesse narrador eu posso ter um narrador observador, que é aquele que vai contar e apenas observa. Ele não participa da história, ele apenas conta a história. Eu tenho um narrador personagem, que ele tanto conta a história quanto ele participa da história. E eu vou ter um, um narrador intruso, que é aquele narrador que ele não faz parte da história, mas em todo momento ele faz inferência sobre a história. Ou seja, ele coloca opiniões dele sobre os personagens. Mas ele não é personagem da história, ele apenas é considerado narrador intruso. Ele conta a história e dá palpite sobre ela. Nesse caso aqui, eu tenho um narrador, né, nesse, nesse trecho a gente não sabe se ele é personagem ou, ou se ele é um narrador observador, mas ele conta a história, essa história segue uma cronologia temporal, né? ela tem um tempo, ela tem um lugar, ela tem personagem, ela tem o um que nesse, nesse trecho aqui, o que ele conta, como, quando ele está contando essa... essa... Narrativa, essa pequena narrativa que é no passado, tem, a gente percebe pelos verbos, entrou, arrebatou-lhe, é, vamos ver mais verbos aqui, sentia todos eles no passado, no pretérito, então eu tenho aqui um tempo passado nessa narrativa e eu tenho também aqui personagens e isso aí, então eu tenho todas as características de um texto narrativo, então, eu tenho aqui um exemplo de uma narração, como construir uma narrativa. E eu tenho o texto dissertativo. O texto dissertativo ele pode ser um texto expositivo ou um texto argumentativo. No texto expositivo, ele vai predominar a exposição ou o desenvolvimento de uma ideia. E no texto argumentativo, ele predomina a defesa de uma ideia por meio da argumentação. Temos que ter cuidado para não confundir o texto expositivo com o texto descritivo. A intenção de uma dissertação é diferente de um texto descritivo. Quando eu exponho algo, eu não descrevo aquilo ali, eu apenas vou informar algo expondo aquilo. É, no caso, desenvolvendo uma ideia por meio de uma exposição, não descrevendo uma ideia que é a, que é a proposta de um texto descritivo. E o texto argumentativo que predomina a defesa de uma ideia por meio da argumentação. No caso do texto argumentativo, você vai defender uma ideia, a ideia que lhe foi proposta, e você vai argumentar, vai utilizar de argumentos para defender aquela ideia. E aí você utiliza todo o seu ponto de vista, porque é você quem defende aquela ideia no texto argumentativo. Já no expositivo é só expor a ideia e não argumentar sobre ela. A estrutura básica de um texto argumentativo. Eu tenho teses e argumentos. A primeira estrutura, eu tenho um argumento 1, um, o argumento 2 e o argumento 3 na tese. Ou seja, a tese é aquilo que foi pedido para você argumentar. De acordo essa tese, eu posso desenvolver até três argumentos. Né? Tem um no mínimo dois, você pode desenvolver dois argumentos, que a tese... É, e esses argumentos vão englobar sua introdução, porque geralmente, geralmente não há estrutura de um texto dissertativo, é introdução, desenvolvimento, conclusão. No mínimo, no caso, um parágrafo de introdução sempre, no mínimo, dois parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Então você pode ter até três parágrafos de desenvolvimento, ou seja, até três argumentos para defender a sua tese. Como um exemplo aqui. Covardia. As autoridades e a mídia não deveriam usar o termo ousadia para se referir às ações atribuídas ao PCC. Em primeiro lugar, porque o termo chega a ser lisonjeiro. Já existe em nossa cidade uma atração pela bandidagem, equivocadamente, associada a um certo tipo de heroísmo. Várias lacunas do poder público e posições equivocadas da polícia deram margem a isso. Dizer que os bandidos são ousados vai ao encontro do, do que eles pretendem impressionar intimidar. Se pensarmos que eles têm armamento pesado, total desrespeito pela vida e nenhum compromisso, vemos que é fácil demais agir como eles agem, atirando na casa de um policial enquanto ela amamenta o filho, por exemplo. Mais adequado seria usar a palavra covardia, basta de cultuar a violência. Nesse caso aqui, a autora ela defende a tese de, de sobre a violência, né? a tese dela, que é para ela, os argumentos dela é o quê? Que a violência é uma covardia. E toda espécie de violência, ela, é, ela tem uma base covarde, né? Ela não tem uma justificativa para isso. Porque a partir do momento em que a gente busca justificativas para a violência, a gente pode correr o risco de agir igual àqueles que praticam, no caso, os bandidos. Então, ela defende a tese que toda espécie de violência, ela é uma covardia. Bom... Hoje nós vimos um pouco sobre os tipos de textos que são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. De maneira geral, a tipologia textual ela é dividida em texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e o injuntivo. Hoje nós vimos uma exposição sobre cada um desses textos. Nas próximas aulas nós vamos destrinchar né, cada uma dessa tipologia, é, texto, no caso texto por texto. Vamos ver o narrativo, o descritivo e o dissertativo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.